amigos, minhas amigas, nós já compreendemos que as civilizações mais antigas, os povos da floresta, já habitam a Amazônia há aproximadamente 18, 19 mil anos. Já foram encontrados vestígios que demonstram esse passado pré-histórico. E verificamos também que a cobertura vegetal formada pela floresta amazônica ela realmente se instalou na Amazônia há aproximadamente 15 mil anos. Significa que os primeiros homens e mulheres que habitaram a Amazônia viviam entre o cerrado, a savana, os campos, que era a vegetação originária e que hoje está restrita a determinados lugares específicos, como os campos de Boa Vista, os campos de Rio Branco, eh, os campos de Humaitá e outros que existem no meio da Amazônia. Portanto, essas civilizações antigas, esses homens da floresta, porque eles foram se adaptando à realidade que a floresta foi impondo, eles aprenderam a caçar, a pescar, a fazer agricultura, nas características e conforme foi o desenvolvimento da floresta na Amazônia. Esses povos, eles têm tradição na Amazônia, eles conhecem mais a Amazônia do que as civilizações atuais. Os nossos povos, que foram na verdade para a Amazônia através de frentes de exploração, principalmente no período militar, em que o Brasil não tendo feito a sua reforma agrária, e veja, o Brasil é um dos poucos países que não fez a sua reforma agrária. Até a Bolívia já fez sua reforma agrária, até os Estados Unidos já fez sua reforma agrária. Mas o Brasil não fez sua reforma agrária. E com isso, mandou-se frentes de expansão para que trabalhadores que fossem do Nordeste, do Sul brasileiro, ocupassem a Amazônia. E evidentemente que a maneira de ocupação é completamente diferente, porque as tradições e a vida desses povos que foram para a floresta, dessas pessoas que foram para a floresta, não tinha nada a ver com a floresta amazônica. Mas juntamente com isso, foram sendo descobertas as riquezas da Amazônia. Não apenas as árvores muito importantes, que são removidas principalmente para suas toras serem mandadas para o exterior, especialmente para a Europa. Mas foram sendo descobertas atividades minerárias, foram descobertos minerais riquíssimos, como a caceterita, como uh, o ouro, como uh, o manganês, enfim tudo aquilo que foi sendo descoberto foram se instalando empresas para fazer exploração. E essas empresas são predominantemente estrangeiras. Só que agora, o presidente da república que assumiu, ele já deixou claro que os povos da floresta não terão mais seus espaços demarcados. Ou seja, aqueles que são os originários da Amazônia não terão a sua vida facilitada. Ao contrário, não terão espaço para desenvolver sua vida. Com isso, então os madeireiros, os da atividade minerária, que são predominantemente estrangeiros, foram evidentemente ocupando cada vez mais os espaços da Amazônia para extrair as riquezas e levar para fora, sem gerar benefício para a população brasileira e sem respeitar os ribeirinhos, sem respeitar as civilizações e os povos que viviam tradicionalmente na Amazônia, ignorando esse povo todo. Então, queimadas, aberturas de área para colocação do gado e, consequentemente, para depois substituir por outro tipo de atividade, exploração minerária para levar os minérios brasileiros para o estrangeiro, isso tudo é típico do momento atual. Já existia antes, é verdade, mas agora está liberado para que esses setores derrubem a cobertura vegetal, derrubem a Amazônia e transformem a Amazônia num grande celeiro de exploração minerária, vegetal, para mandar para os interesses internacionais.